A paz do Senhor, irmão Luiz Varela. Estamos juntos nessa fé, meu irmão. A paz do Senhor, mais uma vez. Deus lhe abençoe. O tema da nossa, da nossa live é O Poder da Mente o receio que Paulo teve do diabo enganar o homem através da mente, assim como Eva foi enganada. Está no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, no versículo 3, diz o que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie de sua sincera e pura devoção a Cristo, então nós somos enganados, nós caímos no pecado, no erro e nas armadilhas do diabo através da nossa mente, é na nossa mente onde é travada esta grande batalha cósmica entre o bem, o amor, Deus e o diabo, o mal, o medo, o medo de morrer, o medo de ficar doente, o medo de perder, é na mente, e, e é na mente onde a pessoa vence ou perde, então temos aqui o versículo, né, o versículo 3 de 2 Coríntios capítulo 11 que atesta isso que Eva foi enganada pela mente, é na mente, mas eu vou começar com 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 53, que hoje, dentro da igreja, fala-se muito deste versículo, a sequência dele, né, deste capítulo, sobre o arrebatamento. Na verdade, o arrebatamento acontece no nosso espírito, não é físico como a igreja tem a ensinar é, Nós cristãos, nós que recebemos Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, já fomos arrebatados, o nosso espírito já foi arrebatado até o trono de Deus. Estamos neste corpo físico, estamos nessa terra física e material, mas o nosso espírito Deus já arrebatou, Deus já guardou nele com Cristo. Colossenses capítulo 3, versículo 3. Mas vamos ler então coisa o versículo 53 de 1 Coríntios, capítulo 15, onde a palavra do Senhor diz assim, pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade. O que é que é corruptível no homem? Está a dizer que é necessário que aquilo que é corruptível dentro do homem seja revestido da incorruptibilidade, ou seja, daquilo que não se corrompe. O que é que se corrompe no homem e o que é que não se corrompe? Paulo está falar que é necessário que a nossa mente, porque é na mente onde o diabo tenta e engana, e é a mente que se corrompe, é necessário que a nossa mente receba a semente incorruptível, de Deus, a semente incorruptível de Deus é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é o filho de Deus, no princípio era a palavra e a palavra estava com Deus e a palavra era Deus então, é necessário que a nossa mente que se corrompe com facilidade e é onde o diabo nos corrompe nos engana, ela a nossa mente se revista da semente de Deus que é Cristo, que é a palavra de Deus que é o que não se corrompe a semente que não se corrompe e onde é que nós tiramos isso? Romanos capítulo 8, versículo 6 E o versículo 7 diz que a mentalidade da carne É morte, ela leva para a morte Então o que corrompe o homem é, Ou seja, o homem é corrompido na mente E a nossa mente Para que ela não seja mais corrompida Não seja mais enganada pelo diabo Ela precisa ser revestida de Cristo Ela precisa ativar Cristo Nós, o dia em que Entregamos nossas vidas a Deus e recebemos Deus como Senhor e Salvador das nossas vidas. É, nós, quando recebemos Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, Deus colocou em nós a mente do Filho dele, Cristo. Agora, nós precisamos que ela, a mente de Cristo, seja ativada. Esta responsabilidade Deus colocou em nós, cada um de nós, de forma individual. A pessoa está salva, tá, mas não tem a mente de Cristo ativada. E a mente de Cristo é a palavra de Deus. Ela, ela vive pela palavra de Deus. Então, pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade. É necessário que a nossa mente, que se corrompe com facilidade, se revista da mente de Cristo, que não se corrompe, que é incorruptível. E aquilo que é mortal, o que é mortal no homem? O corpo físico. E aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Imortalidade é o quê? O homem espiritual, Cristo, dentro de nós. Cristo é a palavra de Deus. O que é mortal, o nosso corpo mortal, se revista do Espírito de Deus, que é Cristo. Para que o Espírito de Deus, que é Cristo dentro de nós, dê vida ao nosso corpo mortal, para que não morra. Dê vida ao nosso corpo mortal Para que seja sustentado pela palavra Jesus disse em Mateus capítulo 4 No versículo 4 Que o homem não vive só do pão Mas de toda a palavra que procede da boca de Deus Então o homem O homem espiritual O homem, espiritual, o homem interior Dentro de nós Que é o seu verdadeiro eu Ele não vive só do pão não vive do arroz, da massa, do funho, é, do espaguete, da batata. Não, ele vive da palavra de Deus, da palavra que procede da boca de Deus. E a palavra que procede da boca de Deus é o próprio Filho, Cristo. Nós vivemos por causa de Cristo e a vida que nós vivemos hoje é a vida de Cristo, nesse corpo físico. Quando, porém, o que é corruptível, quando, porém, o que é corruptível, o que é corruptível no homem? A mente. Se revestir da incorruptibilidade, se revestir da mente de Cristo, se revestir da palavra de Deus, se revestir da imagem de Deus, receber de volta a imagem de Deus. E o que é mortal? O nosso corpo. Se revestir da imortalidade, que é da mente do, de Cristo, a mente... Da palavra de Deus, a imagem de Deus, então se cumprirá a palavra que está escrita. A morte, que é a mentalidade carnal, Romanos capítulo 8, versículo 6 e 7, ela foi destruída pela vitória, ela foi tragada pela vitória. Então se cumprirá a palavra que a morte foi vencida pela, pela vitória, foi destruída. E a morte, o que é? A mentalidade carnal, é que leva à morte. O que é a mentalidade carnal? A mente ligada aos cinco sentidos, medo disso, receio disso ou daquilo e coisas parecidas. É, desejos carnais que são contrários à vontade de Deus, é, comer demais, fazer sexo ilícito, mentir, enganar. Roubar, desejar a morte do outro, desejar o mal do outro, cobiçar o que é do outro, falar mal do outro, praguejar o outro, consultar bruxos, querer saber o futuro, uh, coisas parecidas. Isso tudo é mente carnal. A mentalidade da carne é morte. Ela leva a morte. A pessoa vai ficar a saber uma coisa ou algo que talvez nem estava à espera, e então a mente agora começa a lhe acusar, a mente começa a produzir aquilo que ela ficou a saber que causou medo nela. E esse medo é que leva ela mais rápido. A mente da carne precisa ser vencida pela mente de Cristo. Nós precisamos revestir a nossa mente com a mente de Cristo e não com a nossa mente carnal, a mente de Adão, do primeiro homem, do primeiro Adão, mente carnal. No dia em que você comer desta, deste fruto, certamente morrerás. No dia que você se apropriar dessa ideia do mal, no dia que você pegar essa ideia como sua própria ideia, seu próprio pensamento, e dar vida a essa, ou transmitir substância espiritual a essa ideia, a esse pensamento do bem e do mal, então você morrerá. É o que Deus estava a dizer. Coma somente da árvore da vida. A árvore da vida vê só o bem, não vê o mal.